O, o advogado do, do, do que foi o Luiz Eduardo Grijal, era o meu advogado. E um dia eu estou passando em frente à auditoria, eu encontro com o Luiz Eduardo e o Lula no, no, no, no carro. Eu digo, mas eu digo, olha, não, não vou entrar. Primeiro que eu achava o seguinte, que tinha muito intelectual, um pouco preconceito meu, muito intelectual dando palpite na vida dos, dos trabalhadores. E eu não queria ser mais um. Né? Então eu digo, não, vou com calma, deixa essa coisa pegar...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 Então nós botamos isso em pauta com, e começamos então no Sede Sapienses, no Instituto Sete Sapiens, a organizar cursos e debates sobre esses assuntos candentes. E, e tinha um público impressionante, então, aquele auditório do, do, do, lá do Sede Sapiens ficava lotado. Né? A Madre Cristina deu um apoio para nós enorme, tudo. Tá? ficava lotado. E foi e, coincidentemente o que, que ocorreu?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 Isso ficou gravado na minha memória, eu nunca postei nem a público, nem escrevi, porque a gente eu não tenho prova, estou contando isso para você, mas eu não tenho prova. tá? Mas ele estava animadíssimo com o surgimento de um partido dos trabalhadores formado pelo movimento sindical. Muito animado. Já dentro daquele debate geral, quer dizer. Eu acho que se, se tivesse tivesse acontecido o que aconteceu, provavelmente uma grande parte do PCDB teria ingressado no Partido dos Trabalhadores. Essa dica ficou na minha memória, muito, mas eu fico, eu fico, digo, gente, eu não vou botar nunca isso no papel, porque o nego vai achar que eu estou... Mas, é, então, mas eu, de qualquer modo, tinha muito cuidado, porque eu estava achando que intelectual demais mexendo no bolo. Né?